E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo aí. E eu vou estar tá gravando aqui, tomando banho de água fria aqui no frito. A água tá gelada pra caralho, tá maluca? Eu vou mandar um salve aí pro Davidson Santos aí, lá do Facebook. Pra o Arli, do Tailândia lá. fazer aí aí também, Otávio. E pra Everton Kevin, do Continho. E é isso aí, agora vou tirar o casaco que tá frio pra caralho. Caralho, caralho, lá. E aí gente, vou trazer aqui um, trazer um quente aqui pra, agora não sei qual é meu copo, só porra. Trazer um quente aqui pra poder dar uma ajudada a ele aí. Vem que então... vem, vem que vem. É vinho. Aí, ó ah. o, o copo no chão aí. Aqui ó. Me tira 1h7 da manhã, vamos ver se dá para pegar aí, dá para pegar. Então, 1h7 da manhã, repor repórter repor o é, de novo aí para todo mundo ver. 1h7 da madrugada. É, Alô, cara. Estão uns 10 gramas aqui, tá ligado? Vou jogar uma água nele aí, gente. Entendeu? <risos> A água tá, A água tá morninha, pô, tá morninha. Caramba! Vamos lá então, vamos lá então. Vou jogar devagarzinho. Esse é o maior de um vídeo aí. Se inscreve no canal de Tope aí, ó. 1 h da manhã, tá ligado? E é isso aí, ele vai voltar aí. Ele tá voltando aí, tá voltando aí. Se inscreva no canal, deixa o seu like, tá frio pra caralho. Depois se inscreve no meu canal aí também, eu sou parceiro dele aí. Daqui a pouco eu vou botar vídeo lá de bêbado e é isso aí, valeu.